Leituras Espíritas apresenta O Caminho Oculto Uma obra mediúnica de Chico Xavier pelo Espírito Veneranda Prefácio O Celeste Amigo Jesus é o celeste amigo dos meninos. Através de todos os caminhos e circunstâncias do mundo, a criança de boa intenção pode sentir-lhe a presença sublime. Basta que cultive a bondade no esforço diário e que guarde sincera confiança no divino poder, porque, então, a prece representará a escada de luz pela qual receberá a inspiração e o socorro do vigilante e compassivo amigo do céu. CAPÍTULO I LEONARDO Leonardo, jovem, aparentemente devoto, pedia sempre ao Senhor que lhe fosse revelado o caminho prodigioso para o céu. Embevecido, costumava olhar o firmamento frequentes vezes, pensando nas alegrias do paraíso. Comparecia às aulas de um curso evangélico e escutava de ouvidos maravilhados as descrições e referências acerca de Jesus. Não era muito gentil no trato com os colegas, nem dedicava o respeito devido às pessoas mais velhas, sendo, por isso, pouco simpático aos companheiros. Entretanto, era curioso e perguntador nas lições religiosas. Admirava Jesus e gostava de ouvir todas as histórias que se referissem a ele. Dentre as passagens das narrativas apostólicas, preocupava-se especialmente com a ressurreição. Regozijava-se ao saber que o Cristo, depois da morte na cruz, reaparecera cercado de gloriosa luz, pronto para subir ao reino celestial. Por essa razão, queria preparar a felicidade futura, desejoso de encontrar-se mais tarde no quadro brilhante dos justos. E, muitas vezes, meditando nisso, interrompia brincadeiras para dizer consigo mesmo. Oh, se eu pudesse receber do Divino Mestre o ensinamento necessário, que ventura de conviver com os anjos e ganhar a devoção das criaturas! Capítulo 2 Sublime Encontro Certa noite, depois de fervorosas súplicas em companhia de sua mamãe, Leonardo dormiu e sonhou. Teve a impressão de que o vento era um carro de asas veludosas, carregando-o docemente para muito longe. Parecia-lhe viajar num avião diferente, sobre florestas e mares, cidades e rios, resplandecendo ao solo. Por fim, o carro deixou-o numa paisagem desconhecida. Viu-se beira de lago cristalino, semelhante a imenso espelho encrespado pelas ondas buliçosas, e lembrou-se do Genesaré, onde o Senhor ensinara a verdade e o bem aos discípulos humildes. Observava as águas tranquilas, que refletiam as luzes do firmamento, sentiu o perfume das árvores adjacentes, quando notou que alguém se aproximava. Gracioso bando de avezinhas apareceu de imprevisto, bicando as flores e atirando as pétalas ao chão, como se elas estivessem enfeitando o caminho para o visitante inesperado. O jovem contemplava, sob forte admiração, indagando intimamente. Quem receberia semelhante homenagem da natureza? Decorridos alguns instantes, sentiu-se à frente do próprio Cristo.